Porque o melhor marketing não é aquilo que a gente faz ou tenta fazer. O melhor marketing é o que o nosso cliente vai falar quando a gente não está perto dele. Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o Max Cash, o podcast da Max Crio. dando andamento aos vídeos e série de vídeos que nós vamos fazer para melhorar o seu negócio, tanto de lojista quanto de autônomo, hoje chegou a hora de falar sobre marketing. E trouxemos aqui um especialista de marketing que vai levar tudo o que você precisa saber. Sidney, meu parceiro, toca aqui, queridão. Anderson, que satisfação estar tá aqui com você. Gratidão pelo convite. É uma honra. Tô realmente muito feliz de estar sentado aqui nessa cadeira onde já se passaram aqui pessoas extraordinárias. Cara, obrigado, obrigado demais. Ó, antes eu queria mostrar para vocês aqui, ó,